Vai lá, madame. Eu não quero. Daniel vai ver se ele vai querer. O dó, meu filho, você está querendo entrar dentro de casa, Nenê. Oh, deixa eu entrar, gente. Que isso de ação, gente. Deixa. Oh, o outro, Oh, do o não, não, não, não, não. Quer dinheiro? Fácil? É. Olha, é. todo mundo sonando, gente. Magali, Rex, Lara. o Rex jogou a, 500 a Lara. 500 mil reais no sorteio final, ó. Uhum. A Guaraná, amor, tá, tá sorteando. o que tem que fazer. e participe. Ajuda para o Guaraná Belém. Participa, amor. Oh dói oh. oh, oh. Olha só bebê Olha aí, vanda mais fácil que eu dói papai Aqui, aqui feio Aí que marquinha vem ver é Sorã Eu acho que o panda vem ver Mariel Tá com dó desse panda Ai Não sola, bebê, não chora. Ô, oh, neném. Ô, oh, neném. Cadê o Daniel? o Por o Rex meu filho. Não sola. Da canção de chorar lá oh, dó que sono é esse, meu filho? Oh, meu filho, que sono. Ai, Querendo abrir a porta, oh, o dó, Deixa eu fechar. meu bebê. Cadê outro? Vem, Magali, vem. não, vocês não. Vem, Mara. Ô, A Magali não, tava chorando. Só... meu bebê tava chorando que nem tá danificado. Você viu? Meu que desespera. Quando a porta tá fechada, eu fico desesperado. queria entrar, porque sabe que aqui vai ter colinho, vai ter abraço. Né, meu filho? Hum. Hum. Gente, esse aqui que é do lado. É as menininhas, ó. Ah, as menininhas. Olha Tá aí. Outro, gostosinho. Hum. Que fofura, gente. Que fofura. Por isso que fica chorando. Ah, tem gordinhos.